Da série Fraquezas do Homem, vamos falar agora da fraqueza falta de harmonia. Refere-se à incapacidade de uma pessoa encontrar e manter o equilíbrio e a harmonia em sua vida. Na verdade, é a falta de paz. Se você não tem paz, é porque está faltando harmonia dentro de você. Pessoas harmonizadas têm paz. Tem um rumo para seguir, têm um objetivo de vida. Sabem onde eles estão e para onde eles vão. Tá sem paz, tá com problema aí. Né? Falta de harmonia. Para mim isso era muito terrível. É, eu sou padrão 7, e aí pensa demais, uma hora que é isso, outra hora que é aquilo. Uma hora estressa uma pessoa, outra hora estressa outra pessoa. Bom, e aí vai. Essa fraqueza é caracterizada pela falta de autoconsciência e pela tendência a agir impulsivamente e pela falta de compreensão da interconexão entre todas as coisas. Quando eu faço uma venda e às vezes a pessoa decide muito rápido, então tá, vamos fazer. Hum. Já já desconfia. Toma decisão muito rápida, né? vai dar problema. Aí eu digo assim, então passa o cartão aqui eu me dá cheque. Aí já Ui, ai, vai daqui, daí de lá. Ainda assim, tem gente que depois pede para né, cancelar cheque. Entende? Então, ele nem experimentou né, o seu trabalho, mas toma decisões compulsivas. Para algumas pessoas até funciona, mas quando ela tem um objetivo definido. Quando ela sabe o que quer, ela vê uma oportunidade, ela fecha no ato. Mas quem tiver com, né, com, não tem esse objetivo, toma decisões que vai atrapalhar tudo. Essa fraqueza é caracterizada pela falta de autoconsciência. A não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela quer, nem sabe o que está fazendo. Está fazendo por um impulso, pela tendência a agir impulsivamente e pela falta de compreensão, da interconexão entre todas as coisas. As coisas que você quer fazer, que você quer chegar a um lugar na sua vida, tem que estar conectas. Tem que estar conectadas uma para a outra, com um objetivo único. Uma pessoa com essa fraqueza pode viver em desequilíbrio e discordância com as pessoas e coisas ao seu redor. E pode encontrar dificuldades para encontrar significado e propósito em sua vida. Aquelas pessoas muito doidas que vão num baile e dançam e divertem, e grita, pula, cara, pode ter certeza que está perdida. Quem mostra muita felicidade, veja. Quem tem felicidade não precisa mostrar, ela é feliz. Agora, quem começa a falar muito, pode ter certeza tá está com problemas internos lá e que às vezes são graves. Tá? Então, né, é, é terrível isso aí. Bem, isso pode limitar a capacidade da pessoa de se conectar com os outros e com o mundo ao seu redor. E pode levar a sentimentos de isolamento e alienação. A pessoa fica alienada, olha aquele doidão lá, aquela doidona lá. Ela vai acabar se isolando, por mais que ela faça brinque, busque, se tornar alegre, agradar as outras pessoas, ela está fora do contexto, ela não está harmonizada com o mundo. Existe uma energia maior no mundo em que eu tenho que me conectar com ela. Se eu não me conectar com essa energia do mundo aí, cara, você está perdido. Você é, um, é uma, né, uma gota de óleo num oceano de água. Então, você tem que se conectar. Nós temos que nos conectar com essa energia aí o nome que você quiser, pode dar o um nome que você quiser, eu, né, eu percebo isso, eu sinto isso, eu sei disso, eu vivo isso, tá, então, aí você vai ter que fazer isso aí, né, Porque A superação dessa fraqueza exige um trabalho interno profundo como as outras para desenvolver a autoconsciência e compreensão da interconexão entre as coisas. Então, quando você faz o curso comigo, aqui, as pessoas que fazem, você vai encontrar onde é que estão as suas deficiências, os vícios psicológicos, e você vai aprender a determinar um caminho. Você vai ter um rumo. Então, você vai estar, tudo aquilo que você faz, está seguindo lá. Eles vão encontrar paz. Você vai encontrar harmonia dentro de você. Quando você encontra essa harmonia, você vai prosperar financeiramente, amorosamente, espiritualmente. Tudo vai mudar na sua vida, no seu contexto. Pessoas que se harmonizam não ficam doentes. A maior parte das doenças são psicossomáticas. Né? Qualquer uma delas pega câncer, vitíligo, dor de cabeça, é... que mais? Gastrite, é... aquela, Cara, tudo isso aí. Você vai resolver a sua vida quando encontrar a paz. Tá? Ah, então é isso. Então o que que você vai ter que fazer? Vai fazer a prática da meditação, reflexão da observação consciente, né? Tudo isso vai ajudar você a encontrar a sua harmonia e seu equilíbrio. E viver em paz com a relação, né? A coisa mais importante é de você com você mesmo e você com o mundo. Tá? Então, se você deseja né, encontrar... Tua paz, encontrar, ter equilíbrio, prosperidade, trabalhe a falta de harmonia. É só você. Não são os outros que são o problema. O problema é você. O problema é você que não sabe interpretar, não enxerga o mundo como ele é de verdade. Eu passei por isso. tá? Eu posso falar né, com, toda, com todo o mérito, porque eu passei e consegui encontrar isso aí. Tá? Então, estou encontrando o que eu quero da minha vida agora. Né? Falta muita coisa, né? Porque eu perdi muito tempo da minha vida. Eu perdi, comecei a aprender com 52 anos. Quando uma pessoa perguntou, eu estava num, num, num trabalho, numa, num instituto bem. Tem no mundo inteiro esse instituto, mas ele, ninguém fala, ninguém sabe que tem. Eles não falam para ninguém que eles existem. Eu encontrei por uma casa. Aí uma pessoa chegou lá, uma pessoa de um cargo importante na Copel, e disse assim: Afonso, quantos anos você tem? Eu disse: tenho 52. Ele disse assim: nossa, já passou da hora de você mudar, hein? Não conheci o cara, meu. Fiquei dois anos lá participando desse curso aí. Pessoal, compartilha para mim, por gentileza. Compartilha. Traz perguntas aí, né, no vídeo. Põe uma pergunta aí, faz um comentário. E compartilha na rede social também. Tem outras informações. Um beijo no seu coração. Tudo de bom. Ai! É bom viver. É um tesão. Tchau para vocês. Um abraço. Tchau.